Boa Gente, vou mostrar mais vocês, um aplicativo que realmente tá pagando de verdade O um link desse vídeo tá na verdade, descrição do vídeo, certo? Curte, comente, deixa vamos o aqui, like, pra não perder nenhum vídeo Eu tô começando agora aí, fazendo, talvez o vídeo mesmo esteja aí, ruim, aí, ruim mesmo faz Mas é porque é, é começo, mas o quando eu tiver craque mesmo aí os vídeos melhoram Eu preciso da ajuda de vocês mesmo Eu já fiz dois sacos Dois sacos de já fiz de... Ele Sim. realmente tá pagando, né? Você conta do pau e pau. Você, você abre um ele. Pau pau. Cada jogo que você você vai ganhando ponto. Abre ele, faz uma conta. Depois que você fizer a conta, você, você, ver... você entra nele e vai baixando cada aplicativo. Ok. Cada aplicativo que você vai baixando, você vai ganhando ponto. Para completar o máximo do ponto de uhum. sacar, e você vai lá e saca. Ele paga. No outro dia mesmo você vai dinheiro dele. É um pouquinho mais uhum. já. Então é isso pessoal, obrigada viu? Muito obrigada pelos hospitais Até o próximo vídeo Aqui você convida amigos Para participar e você vai ganhando Aqui mostra Onde fica os aplicativos que você baixou Realmente, esse aplicativo paga de verdade mesmo, gente. Vocês você escuta comenta, deixa o like para não perder nenhum nenhum vídeo. Você que tá precisando de uma graninha extra. Então é isso, pessoal. Eu já saquei uma vez já. aqui você convida aqui você convida amigo aí você além disso você ganha 25% de todas as moedas que seu amigo ganhar e seu amigo recebe 25% 25% das moedas que você também ganhar certo então é isso pessoal comenta deixa o like para não perder nenhum episódio viu obrigado